O Natal é repleto de muita paz. As energias positivas sempre pairam sobre o universo. E é nesta oportunidade que a Droga Juni, através do seu proprietário Juninho e seus funcionários, vem desejar a todos um Natal repleto de energias positivas. Um ano novo com muita fartura. Em 2022 contamos com você, em 2023 esperamos continuar contando, porque a sua saúde sempre em primeiro lugar. Feliz Natal, próspero ano novo, votos da Droga Júnior.